Olha só, peguei para gente aqui, Salmo 96, 10, que diz assim, Ele fixou a terra firme e imóvel. Peguei também, Primeira Crônicas, 16, 30, que diz assim, Ele fixou a terra firme e imóvel. Todo assunto e questão sempre tem dois lados. Precisamos ouvir as duas partes, tirar nossas conclusões e então seguir o nosso caminho. Na Conferência Nacional de Ciência Bíblica em Cleveland, em 1984, o geocentrista James Hanson disse que existem centenas de textos que mostram que a Terra é plana. A história da criação de Gênesis fornece a primeira chave para a cosmologia hebraica, do ponto de vista tradicional, a ordem da criação não faz sentido, mas do ponto de vista claro, faz todo sentido. O mundo foi criado no primeiro dia, segundo Gênesis 1. No dia seguinte, uma cúpula, um firmamento, foi construído para separar as águas de cima das águas de baixo do firmamento. Escrituras como Jó 37,18 são mais bem compreendidos nesta visão do mundo. Jó 37, 18 diz assim, Ou estendeste com ele o firmamento que é sólido como um espelho fundido. Também Daniel capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 11, que diz assim, E o rei viu uma árvore muito alta no meio da terra, que chegava até o céu, visível até os confins da terra. Se a terra fosse plana, uma árvore alta o suficiente seria vista nos confins mais distantes da Terra, mas isso é impossível em uma Terra esférica. A cúpula ou o firmamento da Terra cobre um planeta plano. Além do Sol, da Lua e das estrelas, a Terra plana contém também astros celestes e um polo norte magnético. Isso ocorre porque todos eles fazem parte de um planeta circular e estacionário. Como resultado da imobilidade do polo magnético norte, o Sol realiza sua trajetória espiral e circular. Também caminha de trópico em trópico completando o ciclo de um ano. A vida na Terra, tal como conhecemos, não seria possível sem um campo magnético para proteger o planeta. As observações mostram que o campo magnético está enfraquecendo e esse campo pode mudar de uma forma nunca antes vista na história recente da humanidade. As pessoas só agora começaram a perceber essa mudança na natureza e seu comportamento imprevisível. Muitos organismos vivos, como pássaros, por exemplo, se utilizam desse campo magnético em suas jornadas em viagens migratórias, assim como também os marinheiros que se utilizam de bússolas que são orientadas magneticamente. No Brasil, a anomalia magnética cresce preocupando cientistas. cientistas. A Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos acaba de liberar o seu mais recente relatório sobre o estado do campo magnético da Terra. Esse campo magnético funciona como uma espécie de guardião, repelindo qualquer energia indesejada que seja prejudicial à vida na Terra.